Fotografia como suporte afetivo Sobre um lençol estampado, a foto de graça mostra um vestidinho branco de menina Todo enfeitado com pétalas naturais de flores vermelhas Parceria, trecho 2.8, Labiarte USP e Nepetex UFSCar Cyberespaço 2021